Bem-vindos editores e editoras, meu nome é Rafael Rosano e no vídeo de hoje vamos ver as melhores artes que passaram pelo meu feed no mês de outubro, pessoas que acompanham e são merecedores de serem divulgadas. O primeiro perfil, Darkin, que feed incrível, artes super criativas no estilo neon que eu curto muito, vale super a pena acompanhar esse belíssimo trabalho com novas inspirações toda semana. Edinho que tá sempre nativo entregando lindas fotografias e manipulações, aliás essa foto junto com a ambientação ficou fantástica. Artes super vibrantes e coloridas, além de ser um dos perfis que mais apoia o meu trabalho, muito obrigado e parabéns sempre, Harchiu! Esse incrível trabalho do Switch sempre trazendo cenas que eu mesmo gostaria muito de ter construído, muito bom ver esses perfis que inspiram. Mr. SHZ edits também com um belíssimo trabalho, um perfil super ativo e sempre participando dos desafios de outros artistas. O perfil do Kada é também é um que eu gosto muito de estar tá acompanhando. Você sempre encontra o antes e o depois das suas artes, o que particularmente eu gosto muito de estar tá vendo. Ky8designs também aparece muito apoiando meu perfil. Queria deixar aqui o meu agradecimento e os parabéns também pelas suas artes. 3D Ninja, outro artista 3D de tirar o fôlego. Grande inspiração de grading e também nas suas histórias. Finish Photo é uma referência na construção de novas artes. Só esse mês de outubro foram 17 para vocês terem noção. Até difícil escolher as melhores para colocar aqui nesse vídeo. Outro trabalho fantástico que gosto muito tem bem a minha pegada, cenas noturnas com muito brilho e muitas cores Vise um PSD que tá se desenvolvendo cada vez mais acho muito, muito legal acompanhar o crescimento e a evolução da galera e por último um trabalho mais fotográfico porém incrível do Andrei e a sua esposa recentemente eles perderam seu perfil com mais de 60 mil seguidores então fica aqui o meu apoio para que logo eles consigam o dobro agora galera, muito obrigado por você que assistiu esse vídeo lembrando que eu espero produzir um todo mês então para você não perder, siga já o canal e também ative o sininho mas é isso, a gente se encontra em breve até a próxima